Bora despertar um pouco de medina aqui Segura aí muito começando aqui o segundo dia já estamos sendo ficção de 2003 Preto. ontem chegando aqui com uma chuva violenta bem forte ainda nem para gravar nada e agora pela manhã tá bem nublado provavelmente vamos pegar mais chuva aí pela frente mas como diz um brother meu se eu tivesse com força teria vindo de avião né simbora <risos>